e do Nunes. agora na batalha cê tá apanhando. Toda vez que o homem dos volumes, você nem me cita, eu batalha de outubro como sou humano. A única coisa que arruma no caminho, eu tinha dito o que, que é magrinho. Começou com uma pra potência do pé na longa e vai perder a vida com a dicção do gatinho. E cê tá achando que o bagulho não é um teste? Eu tô igual o cara lá que esqueceu o nome, mas é o tiozinho que tem o gatinho mais rápido do oeste. E eu não sei como se fala.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 Por isso eu falo TV à toa. Hoje o Demônio de São Paulo perdeu pro Tubarão, que é o Demônio da Garoa. Uau! Hoje é dia que o demônio da garoa transforma a Pancha em tempestade. Só Foi a tempestade dentro do copo d'água. Porque oh. falar que você é feio te deixa tão triste que cê não responde, você guarda umas mágoas. Meu oh. hey parceiro, você só rima que é esterco. Humildade eu trago do berço. O demônio da garoa vai morrer porque o tempo tá seco. Oh.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 Você tá fudido, e o motivo da tristeza é voltar pra casa e saber que você veio iludido. Pelo oh! respeito é do, é do Cron. meu mano, seja é sagaz, você quer realmente ganhar do rei do tanque, então volta pra casa e começa a treinar mais. Oh! É.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 fazer uma cópia, meu verso sempre me incendeia, eu sempre fui o original, isso me tornou o rei dessa aldeia, oh! Sabe bem? vai perder e tá eleito, eu era chacota, levantei dos mortos, seu Eclipse inflado, vai ter muito respeito, oh! Oh! e o meu ego segue aumentando, enquanto ninguém me rebaixar, eu não vou assistir rebaixando, oh!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 por isso ele não quebra, porque se fosse indivíduo tinha quebrado antes de você ir lá E se eu tivesse consertado o espelho e quando você chegasse de novo ele ia quebrar Olha <risos> esse, esse cara, porra, com essa cara aí que não faz nenhum sexo Porra, O seu espelho é de vidro, falar pra mim como é que você vê seu reflexo porra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 É nóis, falou Rima Sologado aqui.